Oi, pessoas! Eu sou a Lívia Leite e este é o Isso Não Cai Na Prova. E esta semana é a semana do Dia Internacional da Mulher, né? Tá pertinho de acontecer. Hoje eu vou dar algumas dicas do que você pode fazer para presentear se esta pessoa, esta mulher que está próxima a você é tão importante para você como muita gente diz nesta data especificamente. Música A maior parte das pessoas que eu conheço nesse dia manda mensagens ou manda flores ou né, diz o quanto aquela pessoa traz doçura para a vida da, da outra. Enfim, entre homens e mulheres, todo mundo é um dia onde todo mundo se elogia. Né? Aliás, elogia as mulheres, homenageia as mulheres. Mas aqui eu estou para dizer outros exemplos que são muito além e até muito melhores do que entregar a flor ou dizer o quanto aquela pessoa é importante. Não que um, seja um problema entregar uma flor, dizer que aquela pessoa é importante para você, mas você pode fazer isso ao longo de todo o ano. A data do Dia Internacional da Mulher, ela tem um significado muito diferente. Tá? Ela tem um significado histórico. Ela não é simplesmente para que eu celebre por ser mulher, sabe? Não é uma data de aniversário. Então, ela tem um contexto um pouco diferente. Eu vou dar um exemplo mais simples, se você não conseguiu entender ou se você já está aí se coçando para dizer que é frescura, porque, ah, que tem que dar flores, agora ninguém quer mais e blá, blá, blá, já disse, você quer dar flores, pode dar flores, mas você tem o ano inteiro para dar flores e, assim, você não precisa ter um pretexto para dar flores para uma pessoa, não é mesmo? Então, olha só, vou dar um exemplo, ganhar um liquidificador tem é o liquidificador? Você está lá no seu ano, você ganha um liquidificador muito ok. Se você, principalmente se você precisa de um liquidificador, então melhor ainda. Mas não é a coisa que você espera, por exemplo, no dia dos namorados ou no dia das mães. Exceto se você tiver dito para a pessoa que você queria esse liquidificador. Né? Mas não é uma coisa que você espera. Por quê? Porque tem todo um contexto. Né? Tem um símbolo ali, né? o que, que é o dia dos namorados. E no dia da mulher, não é diferente. Ela não está só comemorando, ela não está celebrando, simplesmente porque ela é mulher e aí ai, tem um dia específico para ela. Tem um passado histórico, a gente já comentou isso aqui. Você vai conseguir encontrar várias histórias, principalmente agora no mês de março, explicando o que seria esse dia da mulher. Né? É, Por que é registrado como dia internacional da mulher. Aqui eu vou sugerir coisas que a gente pode fazer ao longo do ano ou na data específica. Alguns exemplos para você provar para essas mulheres que elas realmente são importantes para você, não só naquela data, mas em outros dias, é, por exemplo, você não ficar comparando ela com um homem. O que, que eu quero dizer com isso? Dizer coisas como, nossa, você faz isso como se fosse um homem. Né, como em atividades mais masculinizadas ou mais reconhecidas como sendo atividades de homens, não necessariamente atividades masculinas. Mas dizer, por exemplo, ah, você não é igual a todas as outras. Isso também não é legal. Na verdade, nós somos sim, somos mulheres, né? A gente não quer necessariamente ser diferente das outras. A gente sabe que temos diferenças entre elas, mas não é elogio você me dizer que eu sou melhor do que outro. Tipo, você tem que diminuir uma outra mulher para dizer que eu sou é, uma mulher maravilhosa. É melhor você dizer que essa pessoa é maravilhosa, não necessariamente comparar a sua ex, por exemplo, ou comparar a outras pessoas que você tem perto ou amigas suas. Né? Outra sugestão, se você é dono de uma instituição, se você é dono de uma determinada empresa e não sabe o que fazer com as funcionárias, né? como homenagear essas funcionárias, várias sugestões. Você pode dar presentes relacionados à própria profissão, porque se ela está lá trabalhando, certamente ela vai gostar de ter algo que esteja relacionado à profissão dela, né? que a lembre o quão profissional importante, competente ela é para a sua empresa. É algo relacionado, um presentinho, uma lembrancinha relacionada à profissão que ela está exercendo. Você ainda pode fazer formação, palestras de formação não só para as mulheres, mas também para homens nesse dia. Por que não falar sobre o que é agressão, o que é assédio, o que é pedofilia, quais são os tipos de grupos de mulheres que nós temos e por que existem diferenças entre feminismos? Por que não falar sobre a lei do feminicídio, a Lei Maria da Penha? Ela é importante não só para a mulher, como para o homem, para entender quais são os casos em que a gente configura como violência, o que, que significa ou em que ponto eu estou passando do limite, o que, que eu estou fazendo de certo? Né? É importante para que as pessoas que se identificam como homem consigam entender né, que não é uma agressão, que não é simplesmente porque a gente não gosta de homem, porque a gente quer condenar, porque, ah, meu Deus, coitadinho dos homens, não é essa a ideia. Mas também para que as mulheres possam ter conhecimento do que acontece, de, do que elas podem é, fazer ou do, de como elas podem ajudar de repente, outras mulheres que passam por situações similares. Então, tem uma série de coisas que a gente pode fazer ao longo do ano que provam muito mais que essas mulheres são importantes para nós. E aí estão algumas dicas delas, né? Ou você pode dar o que ela quiser. Tem essa opção aí também. Se ela quiser ganhar flores, se ela disser que ela quer flores, aí faz todo sentido você dar flores com uma história do liquidificador. Se ela quer ganhar um liquidificador, Faz todo sentido você dar o um liquidificador, mas é importante a gente pensar assim, ah, Lívia, e quando é aquela pessoa que eu não conheço, vou só mandar uma mensagem no WhatsApp porque não vou dar presente, vou mandar uma mensagem no WhatsApp. Evitar essas frases como, ah, vocês trazem mais doçuras, afinal a gente não é açúcar, né amigo? Então assim, tem outras coisas que a gente traz mais nessa vida. O que, que essa pessoa te traz? Só isso? Doces? É isso que ela te traz? Então também trazer outras informações. Nós somos inteligentes e nós temos informação aí para isso, né gente? Não é muito difícil pensar um pouquinho diferente e sair um pouquinho da caixinha. Se você gostou desse vídeo, então já sabe, compartilha com as pessoas, comenta aqui, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Joga lá nos grupos de WhatsApp para dar aquela indireta, para ensinar algumas pessoas né, o que elas poderiam fazer. Comenta aqui sugestões que você também tem do que pode ser feito, do que pode ser dado para pensar essas mulheres e respeitar essas mulheres. As mulheres, eu desejo a vocês que vocês sejam livres. Que vocês possam usar as roupas folgadas sem que alguém diga a vocês que vocês têm que ser mais femininas e usar roupas mais justas. Que vocês usem roupas mais justas e que as pessoas não comecem a dizer que você é muito vulgar. Que você seja uma pessoa lésbica e necessariamente as pessoas não fiquem te dizendo que você só quer ser homem. Ou que você seja uma mulher trans e que as pessoas não fiquem te dizendo que você só tem que ser mulher, só quer ser mulher. Que você seja livre para você escolher e que se você não conseguir entender tudo isso e a gravidade da quantidade de coisas que eu falei aqui, que você também tenha a possibilidade de ter conhecimento. Que você possa estar com mulheres que te apoiam e que te instruem e que te ajudam a entender. Seja você homem que está assistindo aqui no canal, seja você mulher que está aqui para ser livre. Feliz Dia da Mulher. Beijo pessoas, boa semana para vocês e até quarta que vem. Tchau.